pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Marcenaria C&P. Vamos gravar hoje um vídeo sobre a Stanley SM18, né? É, já é nosso terceiro vídeo com essa máquina. A gente recebe nos vídeos anteriores muitas perguntas é, sobre alguns detalhes dessa máquina é, que a gente vai estar tá abordando aqui hoje. A gente responde bastante comentário lá, mas algumas coisas... É, demanda, a gente está gravando aqui Eu anotei o nome aqui de algumas pessoas Tantas outras que a gente não vai conseguir abordar né Mas que vai conseguir esclarecer as dúvidas dela também é Sobre os mais variados temas né sobre essa máquina E eu fiz até uma colinha aqui Que a gente vai precisar aí durante o vídeo A gente vai falar sobre custo-benefício é Mais ou menos por aí Então fica até o final do vídeo aí Que vai vir muito detalhe dessa máquina Muita dúvida que o pessoal está levantando e eu acho que vai ajudar, assim, quem está precisando comprar uma máquina dessa, né? tá está pesquisando aí no mercado, pode ser que, que vai esclarecer bastante coisa. Primeira dúvida aqui, sobre as marcações, né? Dos, dos ângulos aqui e dos graus. Não vou lembrar agora o nome de quem fez a pergunta, mas a pergunta é a seguinte. Se essas marcações aqui são adesivo ou é pintura, né? É, isso daqui, pessoal, é uma pintura, não é de boa qualidade, tá né? pode ser devido à limpeza que eu faço aqui com ar comprimido, às vezes que já soltou alguns aqui. Mas o detalhe, é baixo relevo, tá? tá soltando a pintura que é dentro do baixo relevo, né? Olha aqui para você ver. Então, é pintura, tá pessoal? E tem o baixo relevo. Isso aí não é adesivo não vai desaparecer com o tempo, pode ser que saia a tinta mas pode ser que saia não, está saindo a tinta aqui mas vai tá, as marcações vão permanecer aí ok? então é pintura próxima pergunta aqui do Sr. Jacir Colares né? qual o diâmetro do eixo né, dessa máquina? qual o diâmetro aqui de onde a gente coloca o disco? O Sr. Jacir, é 16 milímetros tá? Diâmetro do eixo aqui, 16 mm Não vou estar tá tirando É bem trabalhoso A gente tem... tem até vou deixar um card aí do vídeo aí Que explica como que troca o disco dessa máquina Tem os detalhezinhos aqui né? Tem a chavinha própria aqui Beleza? Então o diâmetro do eixo, 16 milímetros né? Tá aqui o disco que vem de fábrica nela, pessoal É um disco para MDF Isso é o que vem, de, vem na minha, de fábrica Essa marca aqui, Tá? É um disco com 80 dentes. Eu usei ele na madeira maciça uns 3 meses. Não mandei afiar ainda. né Não é um disco razoável. Eu cortei madeira maciça, não é ruim. É, só frisando sobre o do, do, do eixo. É um eixo que vem com 16mm. Já vem com uma bucha redutora de fábrica. 25mm. Aí eles já mandam uma bucha para reduzir para 16 Outra dúvida sobre o funcionamento da trava dos ângulos ali. Uma trava que ela tem aqui atrás, né? a gente vai ter que passar lá atrás da máquina, ou melhor, vou dar uma virada nela aqui. Na verdade são duas travas, né? Tem um pino trava aqui, onde a máquina para nos 90 graus. Né? Não sei se a câmera vai focar aí. É um pino trava. Se você puxar ele, a máquina vai... Puxar e travar aqui, ó. Ele tem uma, um ressalto. A máquina vai movimentar para os dois lados. Ó. Se você soltar ele e deixar dentro da cavidade, a máquina vai ir, vai parar lá nos 90. Ó, e aí você faz o aperto aqui. Beleza pessoal? Qualquer ângulo que você for trabalhar com essa máquina, você faz a, você vai colocar no ângulo desejado. Faz o aperto aqui com o pino trava puxado. Para trabalhar em 90 graus, ele vai ficar dentro do ressalto lá. Parado aqui e também travado aqui. Aproveitando, esse pino trava aqui enterrou. Não saiu lá do lugar. É, então é o seguinte, isso é bem normal. Às vezes você ficou com a sua máquina aí parada muito tempo. E devido a isso, ele agarrou. Essa aqui já aconteceu. A gente coloca um óleo desengripante lá. Aguarda algumas horas, um óleo hora de boa qualidade, e depois ele volta a funcionar. Mas o detalhe é o seguinte, antes de você puxar o, o, o pino, afrocha essa manípulo aqui, ajuda a soltar ele. Beleza? Pessoal, continuando aqui, é, o senhor João Coelho de Oliveira, ele quer saber sobre a funcionalidade dessa, vou chamar isso aqui de morsa, né? Esse manipulo aqui que vai travar a peça para corte. Ele quer saber se é possível utilizar dos dois lados. E o funcionamento em geral. Como que funciona. Como que retira. Como que coloca. Beleza então. Aqui ele está travado. né? A gente pode girar ele. Ele, ele. ele vai passar por trás aqui. Claro que vai depender da, da regulagem. Esse batente aqui que é móvel. Né? Ele vai lá para trás. Para soltar ele. A gente afrouxa aqui, né? Esse manipulo aqui. Dá uma girada nele aqui e ele sai para cima. Beleza? Ó. E a gente pode trazer ele para o outro lado. Chega aqui do outro lado. Dá uma girada nele. Ele já está travado. Beleza? Aí, só lembrando, tra travar o. Travar esse manipulo aqui. Somente aqui, ó. Nesse chanfro aqui. Do mesmo jeito, ele gira para o de cá está pronto para ser usado. Está vendo, pessoal? Ele tem essa regulagem de altura aqui, porque vai variar a altura da peça que você quer prender. Então, coloca a peça aqui, uma certa altura aqui, ele tem uma, uma certa, um certo ajuste, você faz o travamento aqui ele continua girando, tá pessoal? Bom pessoal, então aqui ó a gente vai gravar um, um corte pequeno aqui de demonstração é, aqui você coloca lá, ajusta mais ou menos a altura da madeira e aperta aqui desse lado tem, é um pouco mais limitado por causa do motor aqui, então você tem que lembrar sempre de deixar ele um pouco mais para trás funciona também né? Do outro lado, já como não tem motor, ele tem, é mais fácil trabalhar com esse, com esse suporte morse aí. Então tá preso, vamos lá no corte. Armamento seguro. Soltou aqui, girou. Do outro lado funciona do mesmo jeito. Basta retirar aqui e levar para lá. Sobre a eficiência do coletor de pó. Bom pessoal, o que acontece? Ela tem entrada aqui para... Para colocar inspirador, né? Mas ela vem com um coletor de pó é, de fábrica. O que acontece? O coletor de pó estando mais vazio, funciona bem. A gente fez o corte aqui e não sujou tanto. À medida que ele, do meio para o fim, né, que já está enchendo, aí começa a voltar um pouco de pó aqui. Então quem tem o aspirador, quem tem linha de ar para recolher sujeira funciona bacana. Já testei no aspirador, né, que está conectado na serra ali, é, faz pouco sujeira Então é razoavelmente eficiente. Lembrando pessoal, né, quem puder nos ajudar aí, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer para a gente... Se manter aí e conseguir estar tá gravando esses conteúdos aí sempre. Quem puder nos apoiar, a gente vai ficar muito agradecido. Nós temos outra dúvida aqui sobre como instalar o suporte lá atrás. Esse suporte alguém já fez pergunta lá. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. Não tem o nome da pessoa. Sobre esse suporte aqui, pessoal. Pra virar a máquina fica mais fácil. Sobre esse suporte preto aqui. Esse ferrinho aqui, na verdade. Vou girar ela para ficar mais fácil da gente ver. Na época do outro vídeo, né? É, sobre essa máquina Vou deixar o card e o vídeo aí em cima Os primeiros testes dessa máquina aqui. Depois de um mês de uso a gente fez os testes dela Vou deixar o vídeo aqui que é um vídeo mais completo A gente faz diversos cortes em ângulo Dá uma olhada no vídeo Vai ser interessante Na época essa peça estava solta Eu não havia instalado ela Porque eu estava utilizando a, a, a máquina na bancada Então isso aqui é um estabilizador tá pessoal Quando você forçar a máquina para trás Ele estabilizar a máquina na bancada é, o jeito correto de instalar é dessa maneira que, na época, a pessoa me questionou que o meu estava virado. Realmente, ele estava nessa posição. Essa aba virada para cima, ok? Maneira correta de instalar é colocado aqui, virado para baixo. Ele apoia na bancada. Você pode ver que aqui a chave até entra por baixo e aqui ele está apoiado. E um parafuso Phillips Detalhe, viu pessoal. A chave original não serve, beleza? Então, simples, bem simples esse suporte aí. É para quando, quando a gente for usar o telescópio, que a gente forçar e levar a máquina, ele estabilizar para a máquina não fazer esse movimento. Aqui. Pessoal, segura aí que me pediram umas dicas sobre disco de corte. Vou passar daqui a pouquinho para vocês o que, que eu uso de disco aqui e tem me atendido muito bem. Então, vamos para mais uma dúvida aqui. O senhor Carlos Araújo, ele perguntou sobre o parafuso, né? Aqui atrás estava enterrado. Mas a gente vai frisar novamente, seu Carlos. Você vai bater um desengripante lá, né? O parafuso está enterrado. Você vai bater um desengripante e vai aguardar um pouquinho, né? E vai estar tá puxando. Detalhe, peço que o senhor verifique que com esse manípulo aqui apertado, o seu pino trago não vai voltar. Olha só, não, não volta. Agora o detalhe, ó. você vai puxar o pino e fazer um leve movimento com a máquina. Já, já soltou. A máquina já vira. Ok, seu Carlos? Então aí, ó, caiu no lugar de novo. Apertou aqui. Com esse manípulo apertado, ele não volta. Beleza? Aí talvez nem seja questão de lubrificar. É questão que está de repente apertado lá. Se a máquina continua precisa, daqui a pouquinho eu vou mostrar, mas tem mais tem uma outra pergunta que eu quero mostrar antes aqui. O Gêvers, ele perguntou se essa máquina vibra. O a máquina não vibra não, tá? Ela vou estar tá ligando ela aqui pra você tá ver o funcionamento dela. A minha é super tranquilo. Se de alguém tiver vibrando, pode ser problema no disco, beleza? Olha só. Não um apresenta vibração, tranquilo. A máquina no lugar super de boa. Vamos res continuar respondendo sobre a precisão da máquina. Vamos executar um corte aqui. Tem aqui uma madeira, uma tábua, né? 23 centímetros. Vamos ver sobre a precisão da máquina. Super tranquilo respondendo agora sobre a tamanho do corte, né? Tem que uma tábua eu quero que ela seja superior ao tamanho do corte para gente medir uma tábua de 34 cm aqui, 34 cm de largura. Vamos ver que essa máquina. Podem ver que na parte de cima, ela superou os 34. Ela cortou os 34. Agora vamos ver embaixo. que então, Deve ser considerado corte a parte de baixo. Então, pessoal, praticamente praticamente 31 centímetros. 31 centímetros de, de corte, de profundidade de corte. Ok? Altura de corte, 9 centímetros e meio. Eu tive uma pergunta sobre essa trava aqui, esse gatilho aqui de trava dos ângulos se a máquina ela tem alguns... o que eu entendi da pergunta foi isso se a máquina ela tem alguns ângulos pré-determinados para travar sim, a máquina ela tem alguns ângulos né? alguns dos ângulos pré-definidos aqui que ela vai fazer o travamento sozinha eu posso soltar o gatilho e movimentar que ela vai travar né? um desses, 45 né ela trava sozinha não estou segurando o gatilho, que vou simplesmente puxar aqui, ó. Já travou. Ó. Não tem jogo. Né? Eu nem utilizo trabalhar com essa manopla aqui apertada. Só quando eu vou trabalhar fora dos ângulos pré-definidos. Beleza? Então, sonei o gatilho. Posso soltar o gatilho. Tirei do 45, posso soltar. Se eu não me engano, 31,6 ela vai travar de novo. 31,6. É, do 31.6, a gente vai puxar, ela vai travar no 22.5 graus. Também, já pré-definido de fábrica lá para travar. Soltei, travou sozinho. Vamos lá, parece que 15 graus também, vamos lá. Tá, 15 graus também ela trava, sozinha. Claro, né no 0 grau também ela vai travar. Posso soltar o gatilho aqui e puxar, travou. Não tem jogo, tá pessoal? Então travou no zero. Novamente, ela vai travar nos 15 graus, agora à esquerda, né? No 22,5 de novo. No 31,6 e no 45 graus. Ela vai até um pouco mais. O pessoal tem me perguntar sobre dicas para os discos, né? Muita pergunta nos vídeos dessa máquina sobre os discos. Como então, eu já mostrei, disco que vem original veio original na minha, tá? Para MDF. É, aí o pessoal me pede dica sobre disco para MDF. Então, eu utilizo, não estou fazendo propaganda, tá pessoal? Eu utilizo, me atende super bem. Um Freud, certo? 250 milímetros. Esse disco são 80 dentes. É, modelo LP67M002. É, LP Fabricação italiana. É filé demais esse disco não tem nada que reclamar. sobre disco para madeira maciça eu utilizo também esse freud aqui mas eu vou, vou vou explicar um detalhe então esse aqui é um freud o lp30 m 025 p é um disco 250 mm bom disco também porém ele não, não tem um grande rendimento de serviço ele tem um controle de avanço ele tem um bom acabamento mas ele não corta rápido como o outro eu estou utilizando aqui mais um freude é um LU1E0100 um 24 dentes também com controle de avanço É um disco chapa mais fino e vídeo mais fino do que os outros Ele rende serviço e também tem um controle de avanço Um pouco menos do que esse que eu mencionei anteriormente Certo? Mas um disco bacana demais Dura muita fiação Tem me atendido super bem Eu tenho outro disco, marca LEFS Leites, né? não sei se é assim que pronuncie, utilizo na serra de bancada, aqui do lado, esse disco, para mim, é o top de linha. Isso corta demais, o disco não perde o fio muito fácil. Na descrição do vídeo, vou estar tá deixando alguns links de discos que eu tenho aqui. Se eu encontrar do disco da Leites que eu, que eu tenho ali, vou deixar o link lá para vocês. Beleza? Então, essas são as minhas dicas de disco. Se quer um corte top, disco de marca boa. Não se economiza em disco. Freud ou leds. Outra coisa que o pessoal me pergunta, sobre a precisão, né? Quem me perguntou sobre a precisão da máquina. Uma marceneira, Cléria Márcia, ela me perguntou, a máquina continua precisa depois de um tempo de uso? Cléria, eu não mexi em nenhuma regulagem da máquina. Não foi necessário. A máquina, do jeito que ela vem pra mim, Sobre regulagem de anos essas coisas tá do mesmo jeito Corta perfeitamente bem, para mim, no esquadro Depois de um ano de uso, eu acho que ele se baseou lá no nosso vídeo Tem, se eu não me engano, um ano e dois meses, um ano e três meses Depois de um ano de uso, qual a minha impressão sobre a marca? Vale a pena? Vale muito a pena essa marca Lembrando-se que uma Dewalt, uma Makita, uma Bosch Que, claro, são superiores a ela Está custando uma fortuna. Se você for levar em consideração que eu paguei na época, né, porque foi o custo dela para mim, considerar o que eu paguei na época e o, e o que essa máquina faz, ela vale muito a pena. Ela, eu creio que hoje ela continua valendo a pena. Pelo valor né, pago por ela, a precisão que se espera dela e tudo, tudo mais vale muito a pena. A máquina que até surpreende pelo valor dela. Então, abaixo dessas que eu citei anteriormente, eu acho que ela se sobressai sobre as outras. Eu creio que, pelos vídeos que eu acompanhei no, no YouTube, ela se sobressai. Outro fato importante é a assistência técnica. Lembrando que essa é uma máquina do grupo DeWalt Black Deck que tem bastante assistência técnica no Brasil todo. Então, você tem que levar isso em consideração quando você for adquirir. Vou deixar na descrição do vídeo os links dos outros vídeos, link do menor preço dessa máquina e dos discos que eu uso aqui. É, os que ainda tiver no mercado, vou deixar os links para quem tiver interessado. Não é propaganda, tá pessoal? A gente não tem patrocínio. É só para ajudar quem está com dúvida mesmo. Só especificando, né? é uma máquina 220, né, ela é forte, não é uma máquina fraca. Ela corta super bem. Né, é, no, nos outros vídeos está tudo especificado potência. Tá tudo nos outros vídeos, não é o foco do nosso, nosso vídeo de hoje. Era para mais para esclarecer essas dúvidas. E, então, aí, só reforçando: quem puder deixar o like para a gente ir, ajudar o canal a crescer. Aí, a gente vai ficar bastante satisfeito. Mais dúvidas, pode colocar no comentário aí que a gente vai respondendo na medida do possível.